Se a impressão no começo do ano era que Charles Leclerc e Carlos Sainz formavam a melhor dupla do grid, e havia uma discussão aberta, as 13 corridas de 2022 até agora mostraram que Lewis Hamilton e George Russell, juntos, são uma enorme força na Fórmula 1 2022. O conjunto de pilotos da Mercedes é imbatível atualmente? O paddock GP conversou sobre. Gabriel Curti, Gabriel Carvalho, quando a gente começou a temporada, quem era a melhor dupla do grid? Pra mim era Sainz e Leclerc. Gabriel Carvalho. É, com Sainz e Leclerc também no começo do ano. Hoje, hoje nós mantemos isso ou Hamilton e Russell formam a melhor dupla da Fórmula 1, Gabriel Curti? Latif, é, é, Hamilton e o Russell. Aí. Hamilton e Russell. É, em, do, em, 2022 é, em 2022 é a melhor dupla do grid porque a adaptação do Russell espanta. Eu, eu acho que o Russell tem sido um cara é, muito forte em classificação, como ele sempre foi, mas em corrida, como ele começou a ser na temporada passada. Né? Eu acho que ele tinha um problema sério de ritmo de corrida nos primeiros anos de Williams, tanto que é, o Kubitz pontua aí, ele não. o na primeira vez que, a, que ele pontuou, o Latifi pontuou mais do que ele, enfim, ele demorou para pegar um pouco essa, essa cancha de corrida, né? mas ele me parece agora muito sólido, muito consciente do que ele está fazendo, ele melhorou muito nas disputas de pista, que era uma coisa que eu, eu, eu reclamava um pouco do Russell até na Fórmula 2, na, na categoria de base, eu achava que o Russell às vezes era um pouco soft em disputa de pista, e eu acho que ele melhorou muito em 2022 quanto a isso também. É... E o Hamilton é o Hamilton, né? Acho que o Hamilton a gente nem precisa, nem precisa ficar falando muito, não. É... E acho que Leclerc e Sainz, é, em determinados momentos, falharam mais do que o Russell em 2022. O que é surpreendente, porque o Russell está no primeiro ano dele competitivo. Para mim é a melhor dupla do grid atualmente. Você também muda para essa dupla, Gabriel Carvalho? Mudo, eu assino com tudo que o Gá falou, mas eu queria fazer um adendo também, né? Porque, assim, ano passado a gente tinha a Sainz e Leclerc, que era uma dupla muito forte, uma dupla que a gente elogiava bastante, mas também não era uma dupla que tava brigando por vitória todo dia, todo fim de semana, não chegava com essa esperança. E por mais que a Mercedes tenha melhorado bastante, eu acho que a gente ainda não chega no fim de semana olhando a Mercedes necessariamente como uma candidata. Então, acho que a partir do momento que é, ela virar uma candidata a vencer todo fim de semana, Talvez isso mude o desempenho do Russell. Talvez ele tenha as mesmas dificuldades que o Sainz é, sofreu um pouco nesse ano. Talvez. Talvez não. Talvez ele caiu a oportunidade no colo, ele vence, enfim, eu tô errado. Mas hoje é uma dupla muito equilibrada. O Hamilton é um cara que, enfim, não precisa de muitas apresentações. E o Russell é um cara que assusta a consistência dele, o jeito que ele já chegou na Mercedes, é, inclusive batendo o Hamilton algumas oportunidades, assim é um negócio é, impensável até, né? Acho que mostra o tão o quão bom, o quão pronto que ele é, e a gente falou tanto, né, houve uma cobrança tão forte, né, porque, assim, o Russell sempre foi uma revelação da Mercedes e tudo mais, e ficou toda aquela cobrança, né, porque, ah, não, porque o Bottas é o segundão e tudo mais, mas acho que talvez a Mercedes tenha subido o Russell exatamente no momento que precisava, isso também tem um mérito muito forte deles. Você que acompanha os nossos programas acha que Hamilton e Russell hoje formam a melhor dupla do grid? Coloque aqui nos comentários desse vídeo, sempre é muito importante e legal ter a sua participação. Quero saber de vocês. Portanto, se passa Carlos Sainz e Charles Leclerc, se passa Nicolas Latif e Alex Albon, eventualmente vai que você acha que forma a melhor dupla do grid. Então, por favor, comentem nesse vídeo. Muito obrigado e, claro, se inscrevam nos canais do Grande Prêmio, ativem as notificações e participem sempre do nosso programa.